No novo canal do Elton o nome é Menino do Todinho E eu depois de tanto tempo Consegui hackear esse canal E agora vocês vão ter que me atender Que merda hein Todo dia tem uma merda Oi, oi pessoal, aqui tá falando é né, o um Menino do um Todinho E zoeira da paz desse início aqui Bem louco, <risos> que merda hein é, Eu tô aqui pra avisar que Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui Inscrito do Elton que não conhece meu canal sim, sim. É, mostrar um pouco do meu conteúdo O Elton cedeu o canal dele para me estar Postando esse vídeo aqui Então, é isso aí, espero que curte o vídeo aí Do canal, então Se gostou, não se esquece de deixar o like Aqui embaixo para ajudar o Léo O Léo, o Léo, o Léo, o, o, o Elton, e não esquece de compartilhar Nas redes sociais, e aqui na descrição Vai estar tá meu canal, entra lá Se você gostou dessa gameplay, então vai gostar de outras Que tem lá, o canal é novo, mas é da hora Então, até a próxima Uh! assiste o vídeo. Boo. Pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô. pô, não tá no aquecimento não, mano. Já tá no jogo, nem percebi. Já tá no jogo? Ô ah. oh, louco, esse é o ah. jogo. Uau! Olha, esses gra... ah. olha que, que vagabundo! Que... Olha só que vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! vagabundo. vagabundo. vagabundo. Olha! Vagabundo! Vagabundo, ladrão, covarde, vagabundo! Lado da... mano, fala sai daqui. lá! Sobe aqui, Sobe aqui, ô! Oh. Sobe daqui, ô! Oh. Sai daqui, ô! Oh. Sai daqui, sai daqui! Sou sai sai playboy! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui. Playboy Playboy Sombra aqui. Sombra aqui Sombra aqui Sombra aqui Eu sou louco Eu não tô louco Eu não tô louco Não sei Não sei Também não sei Não sei Não sei Vagabundo É, não sei Olha ah lá. Olha lá que ah, bate. Carregar dois assim é muito fácil. Oh. Oh. Oh. Meu! louco ah. se o Anima aí, velho, partida, mano. Tá muito bora demais, bora demais, bora, bora! Eu sou a ah, música que pousou na sua tá sopa! Ah, tá, você não morre! Você é o Deus, vagabundo! É o pão. Pão de... Filho de puga! É o quê? o quê? Filho de puga! Filho de puga, mano! Que tipo, bom, você, você é um filho de. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ah oh, não, e quem gasta tom tom tom tom tom tom tom tom tom tom daqui! tom tom tom Dois então esse é episódio de novo, ficando por aqui, não se esquece de olhar aqui na descrição, vai ter meu canal aqui na descrição, e é isso aí, valeu, eu tô por deixar eu tô gravando aqui, e valeu ou não, pesadinho, fui!